Prosseguimos com os overrides uh, usando a técnica do Pre-Process ou do Process, neste caso vamos exemplificar com o Pre-Process Page. E mais uma vez encontramos uh, de visita à página do Drupal API, mais uma vez a Function Hook Pre-Process Hook. Sabemos que este Hook final tem que ver com o componente que vamos manipular. No exemplo anterior vimos o caso do HTML, uh, no exemplo que se segue e uh, vamos ver como uh, utilizar a page. Uh, procurando, uh, pesquisando o pre-process page, há vários casos, uh, no caso o Bartig não faz pré process page, portanto não é forçoso, que todos os temas utilizem as, as functions, até podem não utilizar qualquer function. Uh, o que é certo é que temos aqui o exemplo do Garden, que é outro tema do Core, e uh, neste Pre-Process Page, até para percebermos o que é que se pode fazer com o Pre-Process Page diferente do Pre-Process HTML, Uh, o que está aqui a ser feito é efetivamente um uh, pré-processamento em termos de, dos menus. Tem aqui uma, uma secção para uh, as tabs uh, e, para, e, é, e é criada uma nova uh, variável para as tabs, mas vamos centrar mais aqui na questão dos menus, porque ainda uh, são pré-processados também alguns uh, elementos do site, como o site name... Uh, Uh, o site title, por aí fora. Há aqui várias operações, portanto, no mesmo Pre-Process Page. Uh, Centrando-nos na, na parte que, que, que diz respeito aos menus, verificamos que um, há aqui um, um if aplicável ao main menu e depois outro ao secondary menu. E, um, e, e vai numa lógica de if-else, e uh, sempre que um, é criado um, este, ou esta operação inicial, uh, que está relacionada com o main menu, é uma vez uh, identificado que se trata de, do main menu, uh, o que é que se deve fazer? Portanto, as operações que aqui nós temos são efetivamente a criação desta variável, o primary nav, Assim como o secondary nav para o caso ser secondary menu, ou seja, está a criar uma nova variável para utilizar no TPL da page, e ainda na parte depois do, do array relativo ao, ao menu, verificamos que são criadas novas classes CSS: o links, o inline, o main menu e, neste caso, o links inline e o secondary menu. Uh, atentando e consultando estes elementos na Garland, uh, no tema Garland que nós temos no, nas nossas instalações de vamos verificar efetivamente que este preprocess page é executado e que tanto as variáveis criadas para ser utilizadas no TPL como as classes são renderizadas como expectável no Output. Nós temos aqui uh, o uh, ficheiro do Garland, do page TPL, PHP, onde são colocados os menus, renderizados os menus, e reparem que uh, temos aqui a variável primary e nav e secondary nav, tal como criado pelo preprocess, e aqui já se pode utilizar no template para renderização. Do mesmo modo, se consultarmos o site e ativarmos o tema Garland na área de gestão dos temas, e depois observarmos a constituição do menu, neste caso vamos fixar aqui no main menu, verificamos que os, as classes CSS como uh, pré-definido e pré-processado pelo Page estão aqui uh, a ser executadas. Portanto, o Links, o Inline e o main menu. É este tipo de operações que nós conseguimos realizar efetivamente com o uh, pre-process uh, Page. E um, o Garland, neste caso, é um exemplo interessante porque tem uh, pre-process para vários um, componentes da página, como as tabs, os menus e alguns uh, elementos que nós costumamos designar como elementos do, do, do próprio site. O site slogan, o site name, site, uh, portanto, o, o site title e uh, ele faz manipulações e modificações em termos de construção de novas variáveis e novas classes CSS